Fala rapaziada, beleza? Bruno área mais um vídeo pra vocês e hoje um vídeo novamente com PVU. Vocês estão malucos, ansiosos, querendo saber como é que ficou. A atualização do PVU, onde a gente já estava esperando e programando aí que se tudo ocorresse da forma que aconteceria aí, que eles estavam dizendo pra gente, a gente teria aí um NFT ao final de uma semana. Eu vou mostrar para vocês agora como que foi que rolou essa atualização, como tá e como você vai fazer para poder ganhar a sua NFT em uma semana, tá bom? Bom, já estamos aqui direto né na tela, sem enrolação, já direto no, no jogo. Tem nosso farm todo aqui, né? A gente tá aqui com todo o farm, já tá tudo plantadinho, tudo com água, sem é, os é, corvinhos, né? Sem os corvinhos também, tá tudo tranquilo. Vocês viram que eu saquei alguns LE e deixei em PVU aqui guardadinho. Tô esperando aí pra ver o que vai acontecer, mas tem aí PVU caso eu precise também. E claro, se eu quiser vender também eu posso vender, aqui tem... Em torno de dois mil reais aí de, de PVU que eu já posso, dois mil reais em PVU que eu já posso sacar quando eu quiser. Mas por enquanto, tá ok, deixar lá por enquanto. E eu tenho mil seiscentos e LE. Vocês veem também que, de, que outra coisa que você vai perceber aqui nessa tela, são esses 10 aqui no canto, opa, aqui no canto, é, lá de cima, lá no cantinho, 10 alfacinhos, que é esse daqui, ó. 10 desses alfaces aqui, lá no canto, aqui ó, no canto superior esquerdo, 10, né? Esses 10 eu já ganhei na recompensa da plantação, da regagem, da planta mundo, né? Da, da planta, da árvore mundo, né? Então, tá funcionando, tá ok, vou mostrar para vocês como é que rolou para mim, tá bom? O lugar para você poder regar essa árvore do mundo é aqui embaixo, embaixo de Shop Assets, tem o World Tree, Árvore do mundo, você vai lá, vai clicar ali e aí essa é a nova tela que você vai se é, familiarizar para poder ganhar recompensas e você vai ver que está muito bom. Eles estão é, entregando realmente o que eles disseram que ia entregar. Aqui é a árvore, a árvore do mundo e você vai regar, você vai poder é, regar essa árvore para poder alcançar as recompensas. Bom, é o seguinte, você viu que, que até agora eu fiz 32 contribuições, 32 regadas, e o total, olha que loucura, a gente precisava chegar no total do servidor em 15 milhões. Já neste momento, ó, são 13h34 da tarde de, do dia 12, primeiro dia, né? É, a gente já está com 37 milhões 241, ou seja mais que o dobro do que eles pediram, eles pediram 15 milhões pra poder é, chegar à quinta recompensa e a gente conseguiu aí 37,241 até agora, até agora, tá? Por que até agora? Ah, Bruno, mas ninguém vai mais regar, já que já bateu a meta? Então, mas pra você poder resgatar as, as recompensas, você tem que doar no mínimo 20, então se você, por exemplo, acordou agora e não fez ainda a sua regada, você vai regar pra poder receber, então vai aumentando e assim é a ideia de poder aumentar aqui, vai chegar a 40 milhões, bobear bom, é o seguinte, ó, vocês viram que eu já, já dei claim em todas as recompensas, já, já pedi todas as recompensas, mas eu gravei pra vocês, bom, tá na tela pra vocês aí já, o momento que eu fui resgatando as recompensas, é, dessa árvore, dessa regada da árvore, tá? A primeira recompensa ali você vai vendo que vai ganhando ali e mais um bebezinho, né? O sapling depois mais ali e sapling e aí chega o um momento que você vai ter ali as a, a sandbox com a sapling também. Então você ganha ali a sandbox e vai aumentando saplings até chegar ao momento de chegar na última recompensa onde você acumulou nesse final de tudo 100 ls. Então eu cheguei aqui com 1.534 Ganhei 100 LE no dia de hoje, só regando essas 32 é, águas. É, ganhei também as 10, ó, 10 alfacinhos, tá aqui lá em cima, ó, 10 alfacinhos, 100 LE. E também, ah, vou mostrar pra vocês daqui a pouco a outra coisa que eu ganhei também. Mas antes, ó, vejam que aqui mostra quantas águas você tem na sua conta. Então, aqui vai mostrar quantas águas você tem. E o que você precisa realmente só fazer é clicar em Give Water, e colocar aqui, ó, o máximo, ele vai dar o que você tem de água na sua conta. Mínimo é o que você precisa para poder ganhar as recompensas todas, tá? E aí você pode regar ali 20 ou a mais, 30, é, 50, quantos você quiser, até o máximo que você tem e no mínimo 20, tá? É, e aí você consegue chegar aí, ajudar a o servidor a bater a meta, tá? Eu não vou doar mais porque já bateu, já contribui e já bateu. Ao invés de falar, ah, vou, vou ajudar mais para falar que eu de, doei mais. O que eu vou fazer? Eu guardo essas águas e amanhã sim eu posso ajudar mais, já que isso é diário, tá bom? É todos os dias. Outra coisa bacana que eu ganhei também, além dos alfacinhos e do LE, eu ganhei também, na sandbox, na caixa, eu ganhei também dois vasos, tá? Ai, deixa eu até tirar aqui que eu cliquei. Dois vasos que estão ali também, ó, lá em cima do lado esquerdo superior, dois vasos eu ganhei. O que vale na loja... A 100 LE. Você, vale, você vê aqui que cada um é 50 LE. Eu ganhei o equivalente a 100 LE nesta caixa. Mas eu podia ter ganho é, semente de NFT, que seria incrível. Podia ter ganho um alfacinho. Podia ter ganho uma gira, uma, um girassol. Água, espantalho. Então tudo isso daí eu posso ganhar lá também, tá bom? Mas eu ganhei vaso. Ganhei dois vasos aí. O que é bom que eu não preciso comprar dois vasos na hora de plantar novamente, tá? É, então... Basicamente é isso, cara, é muito simples A gente vai fazer isso durante uma semana O primeiro dia foi hoje A gente vai fazer até o final da semana Até a outra segunda, até o domingo, se não me engano, né? para dar sete dias E aí a gente vai conseguir ter aí é, Ao final desse período é, 70 alfaces aqui, no lado esquerdo ali 70 alfaces aqui Eu tô com 1.600 ali que eu deixei aqui Com mais o que eu vou receber aqui dessa plantação aqui e com mais o que eu vou ganhar na, no LE dessas regladas diariamente, né? Porque somado, eu ainda tenho para receber 600 LE, que são esses 100 por dia, durante 6 dias, que são os próximos. Então, 600 LE mais essa plantação aqui, mais o que eu tenho aqui vai dar e vai sobrar. Então, eu consigo sim gerar ó, 100, 100 alfaces para trocar. É só clicar aqui e colocar ó, 100 saplings por uma semente, eu dou quando eu tiver os 100 saplings... Eu dou aqui, ó. Aqui agora eu não vou conseguir porque eu não tenho, ó. Tenho no máximo aí 10, né? Então não dá, ó. Já fala que eu não tenho. Então eu consigo trocar por aqui. Você vai clicar aqui, colocar a senha ali e dar o confirmar. E aí GG, você consegue a sua primeira semente de NFT. Hoje a mais barata tá 94 PVU. 94 PVU. Hoje o PVU tá hum, no, no valor de 65 reais, Então 94 vezes R$65,00. R$6.100 reais o a planta, a planta NFT mais barata do mercado hoje. Então, é isso, você vai ter R$6.100 ao final dessa semana em uma planta NFT, tá bom? Outra mudança que teve muito importante é que agora é quem tem uma NFT vai poder sacar e não vai sacar com 300 LE para uma PVU como era antes, como eles tinham divulgado. Agora eles diminuíram para 150 LE para um PVU, então ao invés de 300 caiu pela metade, 150, não vai ser 100 que era e nem vai ser 300 que eles falaram que iam ser, vai ser 150 para um, tá bom, ok, por quê? Porque é, antes era 300 para um se você tivesse uma NFT, para poder conseguir chegar a 100 para um, você tinha que ter duas NFT, agora independente, tem uma já dá 150 um. Acho que é bacana, acho que é legal por enquanto Então é isso, expectativas lá no alto Para, para, para rapaziada É o seguinte, para tudo porque tem novidade O PVU implementou uma sexta recompensa na nossa lista Isso mesmo, tá aí pra vocês na tela O momento que eu resgatei aqui nessa conta A sexta recompensa E você vai ganhar aí quando alcançar 50 milhões de águas doadas no dia 4 saplings são a recompensa, aumentando então o de 10 saplings para 14 saplings por dia de recompensa. É, a galera chegou muito rápido, esses, 40, esses 50 milhões, então provavelmente a gente deve bater mais vezes. Conseguindo bater 7 vezes esses 14 saplings diários, em uma semana a gente vai chegar em 91. 98 98 saplings diários. Faltando apenas dois, o que seria 200 LE. E é muito bom, muito fácil. Todo mundo vai conseguir aí o primeiro NFT muito rápido, porque praticamente vai vir aí das recompensas, tá? Bom, uma notícia não tão boa foi que hackers, logo depois disso, invadiram, conseguiram invadir o site... Do PVU e resgatar algumas sementes, o que não é nada bom né Mas o lado bom é que eles conseguiram identificar essa rapaziada Baniram esses hackers safados E conseguiram assim limpar essa, esse site, limpar esse meio Que tava meio complicado com esses hackers Mas o jogo foi parado, foi parado, entrou em manutenção E deve voltar hoje às 15 horas Vamos torcer aí pra que volte tudo certinho pra que a galera possa... Doar mais águas e também resgatar as recompensas, inclusive a de ontem, essa sexta Pra muita gente que não se ligou, não tava online na hora e não percebeu que teve essa recompensa a mais, tá bom? Então, eles vão deixar aí resgatar as de hoje, mas a de ontem Então, é tranquilo pelo que eles falaram, então vamos esperar aí pra poder acontecer tudo certinho, tá bom? Bom, qualquer novidade que aparecer, eu volto aqui trazendo mais informações do PVU pra vocês, tá bom? Então é isso, rapaziada. Agora sim, se inscreva no canal, deixe o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e falou!